CES 2000 que começam a entrar nesse contexto Aqui atrás eu tenho um touchscreen onde eu não preciso mais tocar na tela Então a ideia aqui é a seguinte, olha só Posso vir aqui, ó. Escolher o meu hambúrguer que, Olha a distância que eu tenho aqui da terra lá. E acabei de fazer todo o meu mecanismo funcionar, utilizando algo que já é normal, interface normal para todo mundo, né? mas que também está dentro desse novo normal que a gente está vivendo. Mais uma das coisas que a gente viu por aqui na CES 22.